Vamos aí para a próxima atividade. O que, que você vai fazer agora? Você já sabe, provavelmente, quanto você vai gastar com passagem. Agora, a gente vai falar de hospedagem, tá? Muito importante que você note que existem milhões de opções, certo? Você pode ficar no, na casa de um amigo, né? Você tem um site chamado Couchsurf, que você é, abre a possibilidade de alguém chegar e ficar no teu sofá, né? É, e você pode ficar na, na, no sofá de outras pessoas, mundo afora. Então, o carro de surf é bem interessante, você pode pesquisar no Google, você vai achar. É, temos o AirBnB, que tem N opções lá dentro, muitas, muitas pessoas não têm ideia né, do que é o AirBnB, porque você pode escolher o quarto dentro de uma casa. Né? Então, imagina, você está num apartamento apartamento né, e você escolhe ficar dentro de um quarto. Existem investidores profissionais que fazem já isso pensando em multiplicar a renda dele. Então imagina, em vez de ele alugar por 100 euros, ele aluga uma casa de 3 quartos por 50 euros cada quarto. Né? Então só nessa jogada ele já transformou uma casa que ia render 100 euros por dia por uma casa que pode render 150 euros né, por dia. E assim, eu já tive essa experiência no Vale do Silício. Fiquei numa casa que quem alugava era um investidor profissional, as casas todas tinham, era um suíte, né? tinha um banheiro dentro do quarto, e eu chegava, ia para o treinamento, voltava, entrava no meu quarto, ali era um mundo paralelo, não importava quem estava chegando, quem estava saindo, né? as pessoas que, enfim, eu só ia lá para dormir, né? então, assim, impacto zero aí na minha estadia. E você tem também opções onde você vai ficar com o lugar inteiro, então, aí, geralmente, você vai pagar um pouco mais, mas você tem mais privacidade, você tem menos barulho, né? Se você é uma pessoa com dificuldade para dormir, etc. São coisas aí que você deve pensar, tá? O Airbnb também tem o, as pessoas que alugam, que são considerada, consideradas é, premium dentro da plataforma, né? Então, você vai ver aí que são pessoas que têm uma atenção especial para quem chega, e é interessante também que você veja que essas pessoas geralmente cobram um pouquinho a mais tá? para você ficar dentro dela. Mas qual é a vantagem? A vantagem é que são pessoas que já têm uma, um, um zelo pela plataforma maior, né? Então elas já são reconhecidas pela qualidade do espaço, a veracidade das informações, a comunicação, né? Eu já fiquei em... Em casas, por exemplo, em apartamentos de pessoas que me receberam no dia da chegada, né? Que foram é, conversar comigo, mostrar, né? O que tinha à volta, as opções que eu podia usar aí dentro do local que eu estava. Então, assim, é realmente vale a pena, né? Quando você tem um olhar um pouco turístico, quando você vai só para dormir, a minha recomendação é você é, perceber bem essas opções e ver, né? O que, que fica bom para você ou não, tá? E nós temos também o hotel. A gente sabe que muitas vezes ó, o hotel é o mais caro né, da, dessa parte da estadia. Né? Dependendo de quanto tempo você vai ficar, realmente um bom hotel pode pesar bastante aí nos seus custos. Tá? A nossa dica, se você for escolher por hotel, perceba o local onde o evento vai ser realizado. Tá? Normalmente é possível que é, exista algum tipo de parceria e você pague bem menos. Agora eu vou te dar a dica de ouro que é para você é, realmente escolher o melhor formato possível. Quando você tiver os números de passagem e hospedagem, você vai numa agência. Procure na tua rede de contatos pessoas que conheçam donos de agência de viagem que possam te indicar. E você vai falar para eles o seguinte: olha, eu já fiz uma pesquisa, tá? E o valor do meu orçamento é x. Tá? Ou seja, você já sabe o preço de passagem, você já sabe o preço de hospedagem E você vai colocar para ele a opção Olha, se você conseguir um preço bom, esse hotel aqui Que é o hotel do treinamento ou o é um hotel próximo do, do evento né? Eu fico, eu fecho com você Porque, gente, fechar com agente de viagem é uma boa escolha Quando você fecha com o agente de viagem, primeiro você pode pagar parcelado Você vai pagar tanto a viagem... Né, quanto à hospedagem parcelado. Geralmente, grandes agências, como a CVC, por exemplo, no Brasil, oferecem esse parcelamento em até 12 vezes. Tá? Outro detalhe importante, se você quiser mudar próximo da tua viagem a data da tua chegada ou a data da tua saída, com o um agente de viagem isso vai se tornar mais fácil. Isso porque, imagina, o um agente de viagem ele tem acesso a um zilhão de, de possibilidades que não estão aparecendo para você dentro de um site mesmo que seja muito bom, como é o Kayak, né? que a gente já citou aqui. Então, você vai com ele, já sabendo do teu orçamento, e diz para ele, olha, se você bater isso aqui, eu fecho com você, tá? Dica muito importante, gente, você fechar o seguro viagem. Seguro viagem é um valor baixo pelo benefício que ele tem. Imagina a seguinte cena, você, claro que é muito difícil que isso aconteça e ninguém quer né? fazer uma viagem e lá no local destino você adoece. Até você achar uma forma de ser tratado, né? imagina, você machuca o pé, você é, fica resfriado, né? você quer é, realmente ter um atendimento médico, você fica com poucas opções se você não tiver feito seguro viagem. Então, muito importante que você pesquise né, e feche um seguro viagem acessível. Essa é uma possibilidade muito bacana, por quê? Porque quando você fecha com seguro viagem, é, isso vai permitir que, se você tiver algum problema de saúde, o seguro cobre. Né? É, se você tiver, por exemplo, algum problema com a perda da bagagem, dependendo do seguro, ele pode cobrir também. Então, já aconteceu, por exemplo. Deu de é, viajar com o seguro do cartão de crédito. O que, que aconteceu? O cartão de crédito bancou compras ali, até um limite, não lembro agora quanto, mas imagina aí que seja na faixa de 100 dólares por pessoa. E a gente estava em quatro pessoas, eu, minha esposa e meus, meus dois filhos. Então a bagagem apareceu dois dias depois. Mas com o seguro é, do cartão eu consegui comprar roupas, comprar é, é, Coisas né, de higiene pessoal, desodorante, perfume, essas coisas, que eu nem estava programado para comprar. Mas, por conta do extravio da bagagem, o seguro foi lá e pagou. Então, assim, seguro uma coisa que eu recomendo bastante, tá? Que você tenha, até porque o custo compensa, ok? Então, esse é o segundo ponto, você olhar e decidir qual é o teu budget né, para hospedagem. Lembrando que a gente tem o Couchsurf, onde você faria tudo de graça. O Airbnb, onde você tem opções desde um quarto dentro de uma casa grande ou o ambiente inteiro, né? um flat, uma casa, enfim, um apartamento inteiro, enfim. Depende muito das possibilidades que você tem. Se você viaja com família, eu recomendo que seja o espaço inteiro. Se você viajar só, o quarto, dependendo de quem vai te receber, também é uma excelente opção. Né? De preferência para investidores profissionais. Como é que você sabe? Bom, eu já disse, o rbnb tem uma distinção, né, para quem é o melhor, digamos assim, em receber. Agora, a gente tem perfis dentro do próprio Airbnb que são de empresas. Quando você percebe isso, você vai para os anúncios da empresa e você percebe que a empresa tem assim cinco, seis imóveis sendo alugados naquele momento. Então, você já percebe que existe ali uma gestão profissional, né? É mais seguro alugar com eles e você vai ter aí uma qualidade muito boa sendo que você vai usar aquele móvel provavelmente para dormir tá? talvez tomar um café da manhã mas é, pelo menos nos exemplos que eu já tive aí são coisas muito tranquilas de serem feitas tá? e você não é, provavelmente vai gastar muito menos do que se ficar em um hotel agora lembrando da dica que eu falei do agente de viagem, tá? às vezes por ter condições especiais ele consegue fazer a passagem e a hospedagem num preço melhor do que você faz pesquisando por fora e mesmo que fique um pouco caro, talvez valha a pena, né? pelo conforto que é você ter alguém com quem ligar né? e realmente essa pessoa fazer tudo por você e também ter alguém para contar quando algum imprevisto acontece. Né? Então, imagina, se esse agente fechou com você o seguro viagem, a passagem e a hospedagem, ele vai ter todo né, um, um, um zelo por você, sabendo que provavelmente você vai repetir isso muitas vezes, e você contratou ele para isso. Então, basta acionar e essa pessoa vai ser a pessoa que vai realmente te orientar em relação a isso. Tudo bem? Então, essa é a segunda etapa.